A gente foi conferir a série Resident Evil no escuro absoluto Então bora conferir uma análise sem spoilers dessa série Fica ligado aí Bom galera, antes de começar já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todos os lançamentos de games, filmes e séries aí do mundo nerd E galera, hoje a gente vai comentar aqui sobre essa série que acabou de ser lançada na Netflix Que é... Resident Evil no Escuro Absoluto Bom, e essa série ela foi produzida pelo Hiroyuki Kobayashi Da Capcom, né? O cara que já trabalhou em vários Resident Evils E os protagonistas aqui da série são o Leon e a Claire E os eventos que a gente vai ver aqui São aqueles passados entre o Resident Evil 4 E Resident Evil 5 E uma coisa maneira aqui é que tudo que rola Aqui nessa série é considerado como Parte oficial da cronologia Aqui dos games de Resident Evil Tá, e qual é que é a treta aqui, né? Os caras lá do governo, eles descobrem que alguém está conseguindo, ou tentando pelo menos, acessar arquivos confidenciais, arquivos secretos que só o presidente dos Estados Unidos teria acesso lá na Casa Branca. Então eles mandam um grupo para investigar, para ver o que está que rolando, e o Leon está aqui nesse grupo. Né? E em outro lugar, lá no Oriente Médio, a gente vê a Claire, que ela está tentando desvendar um mistério ali de um desenho bizarro que o menino fez, e claro, a gente vai ter em algum momento ali uma interconexão entre o que o Leon tá presenciando e o que a Clara ali tá vendo naquele desenho Bom, e essa série aqui, pelo menos a primeira temporada, tem quatro episódios Cada episódio tem mais ou menos 25 minutos Então em menos de duas horas ali já dá para assistir tudo E eu vou dizer para vocês assim, o primeiro episódio ele já começa mais calmo ali A gente tem bastante diálogo, a gente vê bastante da perspectiva dos personagens por esses diálogos mas aos poucos ali, ao longo dos episódios, a tensão vai crescendo e a gente vai ficando preso aqui nessa série. Lembrando, né, que é uma série de Resident Evil, então a gente em alguns momentos vai ter bastante ação, bastante matança ali de zumbi e a história eu achei ela bem legal, apesar de ser previsível, né, a gente mata vários pontos ali da narrativa durante o, a série, mas ainda assim eu achei bem legal, né? e a história acaba se encaixando ali depois dos quatro episódios que eu achei muito maneiro, né, mesmo ela sendo previsível em alguns pontos, mas quem curte Resident Evil provavelmente vai gostar aqui de ver personagens clássicos, o Leon e a Claire do Resident Evil 2 aqui, e a gente vê um pouco mais da perspectiva deles, né, porque os diálogos aqui da maneira como são desenvolvidos a gente vê algumas coisas ou alguns a gente tem alguns insights dos os pensamentos deles, que a gente não tinha ali nos games, isso eu achei muito maneiro, agora um ponto que poderia ter sido mais interessante vocês que vão assistir a série vão ver, né é que na minha opinião, o vilão ele poderia ter sido um pouco mais sinistro, assim e outro ponto é que em alguns aspectos a gente acaba matando quem que vai ser o vilão, e, e nisso eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor, agora a maneira é que eles colocaram pelo menos para mim uma grande cena de ação, uma cena muito maneira em cada um desses quatro episódios isso eu achei muito maneiro, né, agora sobre a qualidade da animação, né, eu achei ela boa, mas não tão equilibrada em todos os momentos da série, né? Por exemplo, em alguns momentos a gente tá assistindo ali, a gente parece que tá assistindo um filme realmente a qualidade da animação dos efeitos ali, ela tá muito boa mas em outros momentos, principalmente em cenas de ação, em que tem movimentos rápidos ali dos personagens, me parece um pouco mais artificial nesses momentos, né? E o próprio lip sync, né? O sincronismo labial em alguns momentos tá muito bom, mas em outros a gente sente que poderia ter sido feito um trabalho um pouquinho melhor ali para adaptar o que os atores ali estão falando ao o movimento labial. Bom, essa é uma série de animação que provavelmente vai agradar a galera que é fã de Resident Evil porque complementa um pouco do que a gente viu nos games, mas a galera que nunca jogou esses games também deve aproveitar igual porque é um bom uma boa história de ação e de matança de zumbis aqui, né? Então a nossa nota para a série Resident Evil no escuro absoluto é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então comentem aqui pra gente saber o que, que vocês acharam dessa série ou qual a expectativa de vocês para ver mais dessa série aí no futuro. Se vocês querem ver uma segunda temporada, eu tô animado para ver uma segunda temporada, né? Então comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês e dê um like aqui para dar uma força e ajudar a divulgar o nosso canal. Galera, valeu aí e até a próxima!